unboxing e reviews de filmes e colecionáveis ontem nos cinemas e mais uma vez eu fiz compras de vhs aqui com meu amigo andré serra que é da comunidade de colecionadores de vhs que ainda tem uma locadora ativa em minas gerais eu comprei muita muita coisa não né pessoal é um lote bem pequeno de filme escolhida dedo era um filme era um pacote de comédia e eu comprei essas fitas lá do André pelo leilão lá do grupo de WhatsApp lá de VHS e vieram bastante coisas aqui inclusive de comédia pessoal, acho que a grande maioria é de comédia, vamos abrir aqui tudo juntos e vamos começar, lógico, <risos> com o cinema brasileiro, já tenho a versão desse em DVD duplo que veio filme uh, de longa metragem, a série de O Alto da Compadecida e eu sim, eu sou meio louco, eu guardo filmes em vários formatos dependendo do filme, esse vai ser um deles que é a edição em VHS de O Alto da Compadecida com o Celton Mello, Matheus Natergale, Fernanda Montenegro e grande elenco. E olha só a fitinha em ótimo estado, já na época né, da saudosa Columbia não ter selos, mais já viram nesse padrão aqui, já com a impressão direto na fita. Muito legal, muita nostalgia, aqui O Alto da Compadecida. O próximo filme que o André me mandou foi olha só pessoal Nostalgia Pura o primeiro filme de low academia de polícia em VHS da minha querida Warner Brothers eu já tenho esse box em blu-ray e agora na medida do possível porque não o VHS inclusive já tem um outro volume aqui nesse lote que veio e aqui olha pessoal isso aqui claro eu conheci esse filme uh, pelo VHS muito antes da televisão passar na versão legendada aqui eu vou abrir para vocês verem a fitinha olha só com o um selinho de da UBV da né da UBV da do Mink da do consine nessa época não existia ainda a UBV Aqui a fitinha em ótimo estado, já rebobinada, sem multas, sem nada. E aqui, conforme eu falei, vieram dois volumes do Locademia, veio o um e o dois. Olha só que raridade isso aqui, inclusive eu tenho todas as capas dos filmes de Locademia uh, de VHS, que eu acho que eu comprei do Valgoi. E me faltava a capa do 2, agora não consegui, não apenas a capa, mas também com o filme dentro de Low Academia de Polícia 2. A primeira missão que esse, eu acho, se não for o mais hilário, seria um dos mais hilários que eu recordo muito de ter visto pela televisão. E tem aqui, lógico, o vilão Zed, com aquele jeito dele falar, muito engraçado. E, é claro, é hora de reviver isso lá no bom e velho VHS, olha só a fitinha em ótimo estado de conservação com todos os seus selos intactos pessoal muito nostálgico isso aqui a locadora que eu frequentava inclusive tinha toda a coleção e eles colocavam uma do ladinho da outra para as pessoas uh, alugarem então fechou aqui os locademinhos de polícia fechou o alto da compadecida e continuamos com comédia temos aqui um morto muito louco parte 2 Uh, esse filme eu acredito não ter sido lançado em DVD oficialmente. Saiu pela Continental, me parece, pelo algum dos selos que eles têm, mas não saiu por outra distribuidora. E eu tenho aqui o VHS de Um Morto Muito Louco, parte 2. Eu não sei se esse filme eu tenho repetido aqui na minha coleção, parece que inclusive eu já tenho ele. Vou dar até uma conferida. Meio que eu fechei esse lote aqui, era o lote lá do leilão. Uh, de VHS foi o lote fechado. E outro clássicos, na verdade, dois clássicos incríveis são da minha querida Warner, Férias frustradas, pessoal. Dois volumes eu já tenho, o primeiro Férias frustradas em VHS, me faltava o segundo e o terceiro e vieram esses dois aqui no lote uh, do André Serra. Inclusive eu tenho esses todos os filmes da Coleção Férias Frustradas em DVD, mas eu sou muito louco e estou mantendo também em VHS, porque é aqui que veio a memória afetiva de eu ter visto e alugado nas locadoras na época. Estou mostrando as duas simultaneamente, porque mais ou menos elas seguem aquele padrão da Warner, né? Uh, de fotos, inclusive, de enfim de tudo eu também também tem as capas desse filme talvez eu substitua caso eu veja aqui que tem algum defeito eu sou meio chato assim sabe com capa essas coisas assim uh, tá aqui a fita com selinho da Warner toda seladinha aparentemente em ótimo estado aqui direitinho falta uma limpezinha a gente consegue tirar uh, todos esses resquícios de etiquetas que dependendo eu deixo dependendo eu tiro o próximo aqui tá e melhor melhora ainda olha só tem o selo da duplilab aqui que era o laboratório de duplicação da época do VHS da Warner todos os selinhos intactos muito legal André essa coleção e finalizando eu vou deixar aqui nos cards o link do vídeo que eu fiz sobre os VHS japoneses que eu comprei lá do André Serra, e ele vai achando os filmes e vai me me vendendo aquele achou mais um que é o especialista com o Sylvester Stallone e a Sharon Stone. É, aqui não diz nada em inglês. Existe isso aí. Diz, na verdade diz aqui em inglês. Mas o resto aqui é, tá tudo em japonês mesmo. Não entendo japonês. Não sei o que tá escrito aqui. Mas eu acredito que é sinopse do filme, né? Eu acho. E também o título dele em, em japonês. Olha só que legal esse padrão da Warner, como eu sempre, é, o padrão deles é ter esse flat da outra cor, é, ter um monte de coisa, um monte de etiquetas aqui, vão manter todas desse caso, todas, lógico. O selo é único assim, vertical, diferente daqui do Brasil, né? Não tem selos duplos. E é isso, pessoal, essa aqui é mais uma fita japonesa para a minha coleção,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 E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita é que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!